Agora eu pego esse coldre anticorpo. Anticorpo é isso? Né? -se, não vou ver agora. Vamos detonar essa porra! Tem cara lá embaixo? Nossa, gastei bala porque fiquei atirando de idiota ali, né? Viu alguma coisa que me pegou também um pouco, hein? Onde os caras estão me atirando? São só aqueles? o granadeiro lá, a cabeça tomou as coisas agora os tanques de na palma na que tem uma O rosto deve ser lá em cima, México. Vamos subir! Beleza, pessoal, o negócio é o seguinte: vamos recuar, vamos pra torre de observação e aguentar firme lá, entendeu? Tá, merda. É lá que a gente vai segurar essa onda. E é lá que a gente vai fazer eles se arrependerem de ter mexido com a, a gente. É lá que a gente segura essa onda, vírgula, né? Eu. isso galera, eu só ia. Isso aí é um... equipar munição. Eu me fudi aqui. Ó. Não tenho pra onde correr. Eu um vou de um lugar pro outro, cara. O que que eu fiz? Me fala, me fala aí. O que que você fez, cara? Nossa. Ficou por pouco. Baixa aí, cara. Baixa aí. Escutem bem. Quem quer que sejam vocês. Acho que devem ser federais. Mas na verdade, não importa. Vocês estão do lado errado. E vão morrer por causa Peguei. disso. O pessoal que vocês estão enfrentando estão aqui para fazer o que ninguém mais teve culhão para fazer. Abrir isso aqui. Eles fora. Podiam ter ido para casa ficar com a família. É Pra botar fogo nesse troço me E garante que isso pare Por aqui Eles se sacrificaram muito E aí, e aí vocês? Chegam e tentam esculhambar com tudo Porque não tem coragem de fazer O que tem que ser feito? Não vai rolar não Meu pessoal não vai deixar barato Vamos, lá. vamos fazer isso Nem que tenha que ser por cima Do cadáver De vocês Vamos lá galera puta a mãe, filha da puta. Olha, tava com isso novo. É coisa que deu. Corre que o cara tá lá. Na orelha, meu irmão. Na orelha. Isso em você mesmo, cara, é isso que eu quero. Não tem ninguém pra você fazer isso? Não sei como não apareceu nem o roxinho aí do amarelo. Correr ao roxinho. Tem que ficar com a minha corrente no lugar aí, velho. Corre, corre corre! Nossa, ó, parei antes de a... o cara morrer de novo, mas a última bala pegou. Graças a Deus! Municion! Municione! Vamos ver, vai pegar o cara por trás! nada O maior rolê eu dei aí e nem deu, mano. o cara por trás, cara. um lugar meio errado né ah, agora ficou bem -vindo. Perdeu a armadura, meu irmão. Foi, ah. corri, Embora que ah, tá Mais cara, hein? O resto ainda, hein? Mano, tem um puta gigante ali. É o cara lá! Foi mal, rolou um problema nas correias do tanque. Eu acho que já tá tudo bem. Tava na hora, caralho. Pô, que eu vou ter que ir até lá, né? Não. Achei um andarilho, bora! Rado! Eu vou subir, mano. Não tem que eu ficar aqui. Os caras vêm atrás de mim, foda-se. Só esperar. menos. O que eu tenho que fazer? Voltar a fase inteira, quase. É. O cara tá onde, irmão? Meu pai do céu! Morre aí, filha da força. Pega e corre. Vamos menos. Nossa, mano, tá vendo um dragão aí. Foda! Uh. por trás hein nossa ficar tá correndo para caramba é o cheiro que ele tá virado para mim né? É, cara, acho que o esquema é esse aqui. É demorado, mas, meu. Só tomara que os outros caras não venham, né? É brincadeira que eu matei ele. Não, não matei. Estou lendo é um bagulho mesmo. bagulho aqui mano quase que eu morro o fogo dele é azul velho meu meu o que, que é isso que ele faz que eu não entendo que que é essa porra aqui ele lança o bagulho pra frente às vezes nada a ver mano ter jogado a tornica mais longe. Ele fica tá mais rápido da impressão minha, acho que vai estourando os negócios nas costas dele. Porra. Caralho, não, não tirou nada, velho. Dá a volta, não dá a volta. É, não tira nada. Minha bala acabou. Show de bola. Show de bola. Porto fudido. Cara, morreu Tirei Melhor do que nada. Que não, não, não, cara. Opa! Tirei bem, hein? Tirei bem! Morre, filha da puta! Boa! Se fudeu! Arregacei o cara! -se é de Com esse detonação ativada não deixa eu morrer não, velho! Tem um monte de cara pra matar ainda, né? Estou em chamas, ok. Fudeu, estou embora. Foda-se. Analisei todos os meus kits médicos Tenso Joguinho foda Não tenho bala, não tenho kit médico, não tenho nada Fuja do prédio É tudo o que eu quero Só que eu quero com bala o Ferro devia Me com meu Deus do céu, pra saúde. Com ele fora do caminho, graças a, gente, a Deus. vai ser mais fácil lidar com os cremadores. Muita gente na rua vai ficar devendo a vida a você, sabendo ou não. Bom trabalho. Nossa, velho, foi foda isso aqui, mano. Já tô percebendo que eu vou ter que vou precisar de ajuda de de colegas. Tu nem embala pra acabar com esses caras, velho. É isso aí, galera, então, vai. Acabamos aqui, vai, eu vou... Vou ver se eu pego aqueles caras lá. Curte aí, compartilha, e é nóis. Vamos detonar! Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!